Só duas coisas têm valor na vida. Comida, bebida, comida, bebida, comida, terra, Deus, a terra, Dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar pros mortais. Agora soma pra multiplicar a bebida que o filho de Semery trouxe do fruto molhado da vinhada, embebedando os mortais e lhe cuidando. Deus, ai, trazendo o sonho e o apagamento Dos endividamentos de cada dia Um Deus que aos deuses se dá Um Deus que se põe a dispor Não há melhor drogaria Dor. É ele que se deve, o que se dá e se recebe, os bens que se tem, e os que se detêm, e os que não se tem, o Messias que se bebe, Thank you.